Olá! Se você tem dificuldade para emagrecer e procura alguma forma de vencer essa dificuldade, está no lugar certo. Assista ao vídeo até o final, porque tenho 3 ótimas dicas que vão te fazer emagrecer de uma vez por todas. A primeira dica que tenho para você é, coma alimentos que te ajudam a emagrecer. Caso você não sabia, agora você sabe que existem alimentos que te ajudam a queimar gordura. Esses alimentos são conhecidos como alimentos termogênicos. Eles aceleram seu metabolismo e fazem com que o seu corpo gaste mais calorias. Exemplos desses alimentos são a pimenta vermelha, o chá verde, a canela, o gengibre, o chá de hibisco, etc. A segunda dica é... Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Essa é uma ideia que as pessoas criaram, pois a verdade é que você deve comer quando sente fome. Vamos supor que você fez uma refeição e acabou comendo muita coisa. E passadas 3 horas você teria de fazer outra refeição, mas talvez ainda esteja sem fome. Se mesmo assim você comer, estará comendo demais e atrapalhando seu corpo a emagrecer. A terceira dica pode acabar desanimando algumas pessoas, evite beber cerveja em excesso. Muitas pessoas pensam que a cerveja é como a água, que você pode beber o quanto quiser e não vai engordar, esse pensamento na verdade está errado, pois o álcool presente na cerveja apresenta quase a mesma quantidade de calorias existentes nas gorduras. Então tome cuidado com a quantidade de cerveja que você ingere, pois talvez seja ela que não está deixando você emagrecer. Agora, se você ficou até o final, eu tenho uma dica muito especial para você. Você já pensou em emagrecer de 5 a 10 quilos em apenas 21 dias? Talvez esse seja o seu maior sonho atualmente. E para sua sorte, existe um método natural e comprovado que vai te ajudar a atingir essa meta. Caso queira conhecer esse método, desenvolvido pelo Dr. Rodolfo Aurélio, eu estarei deixando um link na descrição desse vídeo para você saber como o método funciona. É isso aí, até o próximo vídeo.